Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre se vale a pena ou não ler a série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatari. Essa série é composta por quatro livros, que no caso é Uma Chama Entre as Cinzas, Uma Tocha na Escuridão, Um Assassino nos Portões, e o mais recente deles ainda está em e-book, no caso, porque eu não tenho livro físico, que é o a Sky Beyond the Storm, que eu li em inglês. Eu li basicamente essa série inteira esse ano, eu comecei a ler, se eu não me engano, em maio, e aí eu terminei agora em dezembro, porque o último livro foi lançado lá nos Estados Unidos nessa última semana, e eu não me aguentei e li. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre quais são as histórias desses livros, para depois falarmos sobre a minha opinião. O primeiro livro é o Machamento das Cinzas, como eu já falei, e a gente vai conhecer a história da Laia e do Elias, que são dois moradores desse mundo fantástico que a Sabatari criou, que, basicamente, o Elias, ele é um máscara, que é basicamente como se fosse uma polícia desse universo, e eles são, de fato, treinados para torturar e matar pessoas. E a Laia, ela é uma erudita, que é como chamam essas pessoas que não são muito instruídas, elas não têm essa sua educação, elas são basicamente escravas, enfim, elas são realmente vítimas de todo esse sistema dos marciais. Tanto a Laia quanto o Elias, eles não aceitam essa questão de injustiça e tudo que está rolando nesse universo, mas eles ainda não sabem que eles têm esse mesmo objetivo em comum. A história é narrada nesses dois pontos de vista. E é lá pro mais ou menos o meio, pro final do livro, que eles vão se conhecer de fato. O Elias, ele é um Máscara, mas ele tá pensando em desertar. Porque ele realmente não concorda com essas condutas que os Máscaras fazem. E a Laia, ela vai se infiltrar como escravo em Black Lives Porque a família dela inteira foi assassinada por um Máscara. E menos, no caso, o irmão dela, que foi preso. E pra ela conseguir o irmão dela de volta, a resistência... Mandou ela ficar lá infiltrada pra meio que conseguir descobrir certos planos Pra eles conseguirem invadir a prisão No final do primeiro livro, como eu falei, eles então vão se unir E vão entender que eles têm esse objetivo em comum de acabar com o Império E no segundo volume, a Helene, que está aqui na capa Ela vai tomar ainda mais importância na história A gente já é introduzido ela no primeiro livro E ela vai ser uma personagem muito importante Porque justamente ela vai ser o Máscara que vai ter que ir, né Lutar pra conseguir é, prender esses dois de volta e, né, torturar e fazer o Laia que os Máscaras fazem. Esse segundo livro, então, é uma grande fuga que a Laia e o Elias vão ter que fazer. Tanto da Helene quanto de todo o Império Marcial. E eles dois juntos vão tentar aí arranjar outros aliados pra conseguir tirar o irmão da Laia... De, da, da prisão. E aí, justamente, as coisas começam a aumentar muito mais e a gente vai falar mais sobre esse livro mais pra frente. No terceiro volume, Um Assassino dos Portões, a gente também continua prestando muita atenção na Helene porque ela passa a se tornar um personagem ainda mais importante nesse livro. E aqui é quando as coisas começam a se encaminhar para uma grande guerra, de fato, e uma grande batalha que vai acontecer no quarto livro. Eu não posso me aprofundar muito no que vai acontecer nesse terceiro livro, mas saiba que diversos personagens vão começar a aparecer, vai rolar muita confusão, e, de fato, vai começar a se encaminhar ali para todo mundo começar a juntar em grupinhos Pra a grande guerra que vai rolar no último livro E no quarto livro, Sky Beyond the Storm, como eu já falei, vai ser realmente essa conclusão Eles vão de fato ter uma guerra, uma batalha final, vai ser um grande caos E é do meio pro final que de fato a coisa fica completamente surtada O Portador da Noite e a Caris, que é a Comandante Eles dois são os verdadeiros vilões dessa série E a gente já conhece eles desde o primeiro livro A Comandante já fica assim, nítido de que ela é essa personagem vilonesca Desde o primeiro livro, porque justamente ela é a pessoa que vai escravizar a Laia e que vai torturar ela de uma maneira horrível. Mas o portador da noite, ele aparece assim, muito sutilmente no primeiro livro. Mas no segundo é que de fato a gente entende que ele é um personagem muito importante. Até pra realmente a gente começar a entender mais sobre essas questões de magia e fantasia que vão rolar. É, também ao longo dessa série, e que no primeiro livro a gente tem um pequeno vejume. A Helene também é outra personagem dessas que começa como uma certa vilã, digamos assim, porque, de fato, ela é máscara, ela realmente segue ali, é um império de uma maneira super fiel, não contradiz nada, realmente não questiona, e só faz o que estão mandando. E a partir do segundo livro é quando ela começa realmente a ter essa virada de chave pra ela começar realmente a se questionar se o que ela tá fazendo é certo ou não. E é muito legal pra gente realmente ver esse outro lado humano da Helene, pra entender que, tipo, ela literalmente está sendo manipulada pelo Império. E isso é uma coisa incrível da Sabatari, porque ela consegue humanizar todos os personagens. A gente começa a ter uma amostra disso com a Helene no segundo livro, no terceiro livro a gente começa a entender mais sobre... O Portador da Noite, eu inclusive passei a gostar do Portador da Noite, porque eu entendi realmente qual era o motivo dele ser essa pessoa ruim, no caso, um digini ruim, né, porque ele não é uma pessoa... E no quarto e último livro, eu achava que eu ia terminar o livro odiando a caris porque, né, ela realmente é uma pessoa muito ruim, ela, no caso, de fato é uma pessoa... Mas a Sabatari conseguiu mostrar os motivos para ela ser essa pessoa ruim e de fato mostrar esse outro lado dela. E isso é muito legal pra gente realmente entender que todos os personagens dessa série, eles têm seus motivos para serem bons e motivos para serem ruins também. Então ninguém é 100% nada. E isso é muito legal pra mostrar realmente que todos nós, do mundo inteiro, somos assim como eles. Tudo depende muito da sua perspectiva. O que, que nos torna um personagem vilão e um personagem bonzinho? Pra mim, o desenvolvimento da Helene é o melhor que tem. Mas o Elias e a Laia também tem seus desenvolvimentos bastante bonitinhos ali. Realmente, tipo, tem uma certa mudança. O Elias, ele também muda a cada livro. Mas, assim, eu não posso realmente falar muito sobre o como que ele muda. Porque é um grandíssimo spoiler. Mas se você já leu os livros, você sabe do que eu tô falando. Porque realmente... Muda muito. E a Laia, a cada livro que passa, ela vai ficando cada vez mais forte por diversas experiências que ela vai tendo ao longo dessa série. Eu confesso que eu não gostei tanto assim do desenvolvimento dela comparando com o da Helene porque o da Helene, de fato, a gente vê o como que ela foi aprendendo, o como que ela foi sofrendo e aprendendo com aquilo. O da Laia, ela realmente sofre, porque assim, essa bicha ela sofre muito tadinha mas não ficou muito nítido pra mim o como foi que ela realmente foi escalando e se tornando essa pessoa tão badass que ela vai se tornar no final da série. E essa questão de sofrer é muito característica ao longo dessa série. Porque a Sabatari, se ela consegue fazer uma coisa muito bem, é escrever cenas cruéis. É no sentido de você estar tá lendo, você ficar mal, porque realmente os personagens estão sofrendo muito. E isso é muito presente desde o primeiro livro, quando a, a Carys, ela está basicamente né, escravizando e torturando a Laia. E ao longo da série a gente vai continuar tendo essas cenas mais pesadas. Se eu não me engano, realmente, as cenas mais pesadas, elas estão no primeiro livro e no último. O primeiro livro é justamente quando a Lai, ela tá sendo escravizada. Então, assim, tem realmente muitas cenas pesadas. E o quarto livro é quando realmente tem as cenas de batalha. Que aí, sim, menina, é uma coisa. Eu gostei muito do último livro. Eu achei que foi um desfecho muito interessante para a série em si. Do, da maneira, de fato, que a Sabata Hill foi conduzindo a série inteira. E, como eu já comentei anteriormente, os personagens, os vilões, eles têm diferentes pontos de vista, principalmente nesse último livro. A gente começa a entender muito mais do porquê que eles estão fazendo isso. E essa perspectiva foi até bastante diferente do que normalmente a gente assiste ou lê em livros de fantasia, ou dessas séries em que realmente tem uma pessoa que é vilã, e uma pessoa que é o um personagem bonzinho e coisa do tipo. Então eu achei isso muito legal. Até pra realmente a gente começar a questionar determinados assuntos depois desse desfecho. A única coisa que eu não gostei, assim, não é que eu não gostei, a única coisa que eu acho que poderia ter sido mais assertiva foi, de fato, o final. De fato, todo o arco que foi construído desde o primeiro livro vai se encerrar. Ela vai dar todas as respostas que a gente precisa Ela vai dizer tudo o que tem que acontecer Enfim, isso daí realmente tá amarrado Particularmente eu acho que eu acabei ficando mal acostumado Com essas séries grandiosas Porque normalmente elas dão um final pra esse arco E já dizem o que, que vai acontecer é, num futuro mais distante né Realmente diz de fato é, quais são as consequências das coisas que aconteceram Já diz o que, que os personagens vão fazer nos anos futuros E essa batalha não, ela realmente terminou e acabou. Num futuro de curto, médio prazo, a gente consegue entender o que, que os personagens que sobreviveram vão fazer. E quais foram as consequências dessas grandes guerras que foram acontecendo para esses personagens e também para todo o Império. Mas eu senti falta de um ponto final mais concreto, de fato, realmente, pra gente entender o que, que vai acontecer no futuro. Porque eu acho, aí é a minha teoria de fã, que a Sabata fez isso para justamente ela não deixar nada concreto e num futuro não muito distante, talvez, ela voltar a escrever mais livros sobre esse universo, que justamente é o que ela já está fazendo. Antes da Sabata lançar o quarto livro, ela já tinha lançado uma graphic novel, que foi lançada no meio desse ano, de 2020, e ela fala... é um prequel que ela vai falar sobre o Elias e a Helene na época do, dos 5, né? Que era quando eles são... ainda estão se formando em Black Cliff E eles são jogados na natureza para eles sobreviverem. E normalmente só sobram cinco desses alunos vivos. Porque, de fato, os outros todos vão morrendo no caminho. Então essa graphic novel conta essa história deles dois junto com mais um garoto. E a Sabata He também já anunciou que vai lançar uma trilogia em graphic novel que vai também se passar antes da série original. Ou seja, já temos aí mais uma série que de fato corrobora lá pra minha teoria De que ela não deu um ponto muito certeiro Porque talvez ela ainda venha a escrever mais livros depois que essa série terminou E essa trilogia que ela já anunciou Ainda a gente ainda não sabe muitos detalhes do que vai acontecer Mas me siga nas minhas redes sociais Inclusive se inscreve aqui no canal Porque quando a gente descobrir, nós vamos dissecar isso daí Essa série tem tudo pra fazer muito sucesso aqui no Brasil Eu amo de fato, tipo, eu me apaixonei Eu descobri esse ano e me apaixonei Essas capas... Sério, obra de arte. E eu mal posso esperar pra lançar o quarto e último livro aqui no Brasil pra eu ter a minha coleção completa e bonitinha. E eu já vou assinar o período de teste grátis de uma plataforma que tem lá nos Estados Unidos que tem incluído essa graphic novel lá no, no, na plataforma que basicamente é como se fosse um Kindle Unlimited, só que lá da gringa. E você pode testar por dois meses grátis. Eu vou fazer o meu teste pra ler essa HQ. E assim, se você também quiser fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá testar junto comigo. E olha... Tô muito ansioso. Eu realmente fiquei muito curioso e muito extingado a terminar essa série. Então, eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Que vocês estejam lendo essa série junto comigo, né, no caso. Porque realmente é uma série incrível. E se você ainda não leu a série Uma Chama de Três Cinzas, eu vou deixar aqui na descrição os links para você comprar os livros tanto na Amazon, quanto na Submarine. Se você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Me diga nos comentários qual é a sua opinião. Se você já leu ou ainda não leu a série é Machamento Três Cinzas. E me diga suas expectativas. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.